Você não gosta de pessoas não formadas é, porque você acha que o conteúdo é ruim ou porque você não gosta de brasileiros falando de costura histórica? Porque a, as americanas nenhuma tem a formação Oi, tudo bem? Meu nome é Airanzo Kelly, também sou conhecida como Agassama E hoje eu estou fazendo aqui com vocês uma gola vitoriana Gente, eu me sinto uma boneca, sério mesmo. Depois eu, eu vou ter que me vestir de novo e me filmar, porque não vai dar tempo. Eu vou falar mais sobre ela no próximo vídeo, mas nesse daqui eu queria falar com você de uma maneira um pouco diferente. Eu vi uns vídeos em inglês um, de uma hashtag muito bacana que é Find Ways With Me. Nossa, a luz tá estranha, né? Desculpa. Hum... O, o vídeo, ele é tipo, Ache maneiras comigo. E as pessoas estão fazendo coisas um, que as distraem, melhora o astral, enfim. Coisas do dia a dia, ou dando dicas, né? Cada pessoa fez de um jeito. Então, eu pensei de tentar fazer esse vídeo enquanto eu costuro. Porque isso é uma coisa que tá me ajudando bastante, Uh, durante essa quarentena. Eu acho que vai ser o tipo de vídeo que eu não vou conseguir falar de uma maneira muito focada, porque ou eu bordo ou eu falo. Mas eu imagino que dê para falar alguma coisa. A costura histórica ela tá tendo uma renascença. Basicamente, pessoas que nunca tiveram esse interesse agora estão conseguindo tempo para poder estudar e aprender e falar. Não só a costura histórica, como tudo de história. Comidas históricas, um, penteados históricos, cosméticos históricos, tá? Assim, bem legal. E a gente nunca, nunca, nunca teve tanto acesso. Os livros que a maioria das pessoas usam, um, que eu posso até citar para vocês, os nomes todos, né? Quem me segue no Instagram já viu vários dos livros porque eu já postei, né? Mas aqui nos vídeos eu geralmente só mostro os pedacinhos que são relativos ao projeto, né? E esses livros, como eu estava dizendo, eles são um tanto quanto recentes. A melhor e, digamos assim, maior historiadora, é uma das, né? É a Janet Arnold, e por isso todo mundo tem o livro dela. Os livros dela não são livros antigos, não tem... É, acho que talvez o primeiro tenha 20 anos, 30 anos, mas mesmo assim, a maioria é super recente. O último livro foi lançado ano passado, pra você ter uma ideia. E são livros que não são tão acessíveis assim. É, esse, por exemplo, só vende em um lugar da Inglaterra. E eu comprei, <risos> viciada mas é, nem todo mundo tem esse acesso né é um pouco complicado é, esse tipo de hobby seja cosmético né é, cosméticos eu falo em geral perfumaria cabelo etc um, para você fazer recreação histórica são são coisas caras né? tecido também sempre foi caro aliás o tecido agora é o preço mais barato que você já viu assim de todas as épocas o tecido sempre foi caríssimo e quem trabalhava com tecido sempre foi é, considerado inferior infelizmente apesar de que sempre vestia a elite né e infelizmente parece que a costura histórica no brasil tá tendo um, um um certo... Como é que eu falo? Ah, não sei dizer. Tá tendo um, um certo elitismo. Eu acho que é essa a palavra. É... E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Porque eu acho que a omissão... Meio que me faz conivente. Sabe? É complicado um pouco isso. Não que eu jamais... Seria conivente com isso? Pelo amor de Deus, não. Mas, é, quando a gente está envolvida, muito envolvida, com um nicho e eu tenho uma plataforma razoável, não dizer nada meio que cria, ou, ou não cria, mas colabora com uma positividade tóxica, sabe? Eu, eu não sou de ficar reclamando aqui, minha... Conta é antiga no YouTube, você pode ver que eu nunca fiz reclamação, desabafo, esse tipo de coisa, um, mas eu acho que os tempos são outros e que a pandemia, ela abriu os olhos de muita gente, inclusive os meus, para uma coisa diferente, sabe? É, não que eu queira fazer aqui um mega desabafo, nada disso, não é, não é a intenção. A intenção do meu canal, pelo menos, vai ser sempre educar. Sempre. A perspectiva de Paulo Freire, que me influencia imensamente, é essa perspectiva da igualdade, da fraternidade e, portanto, da não discriminação. Paulo Freire entenderia a noção de igualdade como sendo uma noção central para que a gente não frature, não degenere nossa humanidade. De tudo dele que li, de tudo dele que ouvi, de tudo ele que convivi, eu não tenho dúvida né, de que ele traria também esta percepção. Assim, é o que eu penso, né? De, sobre educação um, quem educa não humilha né é o é o que eu acho então eu vou tentar falar sem sem florear mas quero dar um puxão de orelha com respeito porque eu acho que determinadas coisas que se faziam Antes da pandemia já era errado, mas parece que ninguém via, porque não estava todo mundo preso, né? como está agora, basicamente. Todas as vezes que nós começamos a falar mais sobre necessidade de solidariedade, de convivência colaborativa, de fraternidade, que a pandemia fez com que houvesse a evidência do agravamento, aquilo que a gente pode entender como pós-pandêmico ou uma outra forma de regularidade da vida, não poderá repetir modelos anteriores. Porque a repetição de modelos anteriores é absolutamente malévola. Nós já sabemos, ao olhar o que a pandemia trouxe à tona, né, fez uma epifania da desigualdade e da vergonha em relação ao que se enxerga no que toca exatamente ao tema né, da dignidade coletiva. Não tem como fechar os olhos e fingir né, que isso não foi visto. As pessoas estão é, ilhadas dentro de suas casas, né? muitas pessoas não estão podendo sair, eu saio muito pouco, quase nada, eu não vou nem ao supermercado, pra você ter uma ideia, então, é muito raro, né, eu ando com um cachorro na rua só, então, é, esse momento é um momento delicado pra todo mundo, ah, tô passando cedo aqui, é um momento delicado pra todo mundo e a gente tem que tomar cuidado, com, sabe, algumas coisas que a gente fala, porque parece uma falta de carinho, entendeu? Com o outro. A gente não sabe se o outro tá passando por uma depressão, um momento difícil. Como eu falei, eu tô muito ilhada. Um, então, eu tento pensar sempre na outra pessoa. Se a outra pessoa tá também passando por um momento difícil, assim. É, eu passei por... Assim, momentos muito difíceis na minha vida antes, que foram superados, né? Um dos momentos, por exemplo, foi quando eu fiquei de cadeira de rodas, fiquei sem poder andar. Então, é, eu lembro desse, daquele momento como o meu, meu filtro, entendeu? Eu não sei, porque pra mim foi um dos piores, então eu não sei se... É, a outra pessoa tá passando por um momento também que nem eu passei, de que tá. Tinha sofrido um acidente, tava toda quebrada, com hemorragia interna, dores horríveis. Então, eu não sei se é uma pessoa que tá me assistindo. Tá passando por um momento desse, pode ser que esteja, sabe? E eu quero um, sempre elevar os espíritos, melhorar o dia da pessoa. Eu não quero que a pessoa assista e fique mais para baixo, não é essa a intenção. Eu acredito de coração que tudo que a gente tenta com vontade mesmo, né, uh, a gente consegue. Pode ser que não, que não consiga assim de imediato, pode ser também que você precisa de um pouco mais de técnica, um pouco mais de estudo. É, quando eu era pequena, eu sempre gostei de bordado. Mas eu nunca conseguia Quando eu era pequena eu usava a agulha errada Eu não tinha a instrução Não que você tenha que ser um Monstro pra fazer um bordado Não é isso Também não acredito nisso Mas precisa de uma Umas dicas, né? Uma instrução básica Não quer dizer que você precisa Fazer um curso Se fizer, melhor, né? Quem tiver acesso pode fazer Mas quem não tem, não tem problema É... Aqui nos Estados Unidos, cursos são caríssimos, caríssimos. A minoria das pessoas tem curso. Quando as pessoas falam que fizeram curso é porque elas realmente fizeram. Só que esses cursos não querem dizer necessariamente que sejam faculdades. A maioria das pessoas do, aqui dos Estados Unidos que falam de costura Histórica não tem curso superior formado em História. Não tem. É engraçado, né? Eles se chamam de historiadores, mas assim, porque são, né? Mas não nesse sentido do Brasil de ter papel. A minoria das pessoas tem faculdade aqui, a faculdade é caríssima, e mesmo a faculdade pública, ela paga. É, pode ser que você ganhe bolsa, né? Mas é complicado, nem todo mundo ganha. Então... É, cursos online são comuns e é muito comum a pessoa ser é, independente, né? Então ela estuda por conta própria. Muito comum. E a maioria dos livros é assim. Por exemplo, o livro da American Dutchess é escrito por duas é, moças, um, que uma se formou, aliás, eu nem sei se ela se formou, acho que ela se formou. A Abby, quando estava em 2007, ela estava na metade do curso. Ela, ela fez um curso de design. Né? Design em artes. E decoração. Então, no Brasil, ela seria decoradora. Uh, a outra... Que agora eu esqueci. Lauren, né? Duas meninas maravilhosas, tá? Brilhantes também. não tô Estou aqui comentando as formações para... Porque isso é importante. Que eu acho que as pessoas do Brasil não sabem. A Lauren, ela é ela não tem formação acadêmica. Eu acho que ela tem ensino médio, que também é bem comum aqui. Porém, ela estudou pra caramba, se dedicou a horrores, né? As pessoas viajam, vão a museus, elas pe pedem para ver os arquivos originais, leem é, textos da época. Enfim, cada pessoa faz o seu estudo da, da sua maneira. Eu sei que elas também compram peças da época para poder avaliar, para poder estudar, então elas fazem isso focada no comércio delas, que é o de sapato, né? que elas são por trás da American Duchess. Ela tem dois livros escritos um, em que ela interpreta esses moldes, moldes não, Acho que talvez ela tenha pego algum molde, mas ela, ela avaliou as peças históricas do Museu de Williamsburg e do, do MED, é, em Nova York. Então, é, esse é o tipo de coisa que no Brasil eu acho que seria mal visto, imagina só, uma decoradora e, e uma pessoa com ensino médio escrever um livro de história. né? Outra também que não tinha formação, se formou ó, tem dois anos, é a Bernadette Banner, né, super famosa, adoro o canal dela, ela não tinha formação nenhuma, ela é formada em é... agora eu não sei se ela se formou em moda no geral ou em figurino só. Porque aqui também nós temos essa uh, opção, né? Então a, a Bernadette Banner, ela é recém-formada. E ela também se... Bom, acho que agora ela não se considera mais historiadora. Agora ela diz que ela é detetive e têxtil. E eu acho sensacional. Porque é perfeito. A escola do traje... E aqui eu tô traduzindo, né? Mas os nomes são todos em inglês. A escola do traje é, da Inglaterra, eles se chamam de historiadores de vestuário. Nenhum é formado em história. Aliás, nenhum não. Tem gente formada em história, mas muitos das pessoas que escreveram os livros da, é, baseado nos estudos da Jennifer a Arnold, um, não são historiadores Outra, mas quem? É, nenhuma dessas youtubers famosas são historiadores, na verdade uh, Acho que uma, acho que a Kathy é e Não tenho certeza se é justamente em história Pode ser outra coisa Na associação uh, do Foundations Revealed Que é Fundações Reveladas uh, E isso a própria Kathy fala na abertura do, do curso, né? é uma associação em que junta os mentores com alunos né você paga mensalmente e você tem acesso a muita coisa legal é bem bacana só que é tudo em inglês então é... fica aí a dica porém eu sei que não é acessível para todo mundo uh, mas é muito bacana você pode ter acesso a esses mentores e tem muitas dicas muito muito muito estudo e principalmente é, como é que fala técnicas de, de pegar e botar a mão na massa de costurar né é, a gente até brinca porque antigamente era tudo de espartilho e tal mas agora eles têm de tudo inclusive conteúdo voltado para cosplay e history bounding e o que ela fala na abertura do do, do programa é que é, quem vai dar as aulas serão historiadores, aliás é, serão professores, profissionais e amantes da agora eu não lembro as palavras exatas mas assim amante da arte né? e de história, ou seja, pessoas sem formação basicamente, é isso que ela quis dizer, porém pessoas que sabem pra caramba, porque aqui nos Estados Unidos existe uma coisa que eu acho que no Brasil deveria ter esse ponto, que é o que? O portfólio. O seu trabalho fala por si mesmo. Tem muita gente no Brasil que é formado, tem formação formal. Mas não tem formação prática. Pessoa que... Ela é formada, mas ela não sabe costurar. Ela nunca trabalhou no ateliê. Ela nunca fez nada. Assim, não, não quer dizer que ela não saiba fazer porque ela nunca teve oportunidade de trabalhar. Né? Mas... Tem muita gente que não teve oportunidade de estudar formalmente e que faz um trabalho melhor. E aqui, isso é aberto... Um, o ponto voltou aqui. Aqui, isso é aberto pra gente dar aulas. É, eu dou aulas. Um, já dei numa das maiores convenções do, dos Estados Unidos. Já dei em três estados. Mas uma das maiores foi em Utah. Que era a Salt Lake City Comic Con. E foi muito bacana. E eu até fiquei assim... Eu até fiquei assustada na época. Porque... Eu nunca tinha dado uma aula numa conversão tão grande. E tinha uma fila enorme pra minha palestra. E eu fiquei assim, gente, esse povo todo sentado aí na frente, no chão, que eles tem aquela fila, né, pra pegar lugar. E eu fiquei assim, gente, isso é pra minha palestra? Nossa. É... Fiquei assim... A gente não... Às vezes não acredita em si mesma, sabe? Porque tem aquele complexo de, né, aquela síndrome do impostor. E foi ali que eu vi, fiquei assim, nossa, o povo gosta bastante. E, inclusive, eu já fui à televisão daqui dos Estados Unidos duas vezes, já fui entrevistada pela Fox, e teve um outro canal, que era o Canal 5. Teve uma outra vez também no canal local, mas eu não consegui pegar, então fica como... como não sendo verdade <risos> porque eu não tenho a prova um, outra coisa também que a gente fica meio assim é quando pessoas grandes começam a seguir o nosso trabalho né e elogiar eu fico assim <risos> emocionado e fico sem sem acreditar sabe fico assim meu deus essa mulher tá tá me achando legal tipo você é uma deusa sabe é, uma delas... Ah, tem várias, várias, várias, né? Fica até injusto falar só algumas pessoas aqui, mas... Uma foi a Ellie. Ela é americana. Vou botar o Instagram dela aqui pra vocês. Ela é curadora de uma loja de joias e é cantora também. Tá lançando o primeiro álbum dela. E assim, eu tô muito contente mesmo. É muito bom ver... Galera crescendo, sabe? Tipo, indo atrás de seus sonhos e tal. É, mu é muito legal. Outra também que segue meu trabalho. E eu adoro o trabalho dela. E é de costura histórica também. Que é a Sustine. Que é uma brincadeira com costura e Christine. O canal dela é muito bom. Também vou deixar aqui o Instagram. E as mídias sociais. Ela é... É... Como é que fala? Ela é médica Ela também não tem formação em moda Nem história E o povo adora o trabalho dela Eu acho ela assim Muito legal E todo o trabalho dela é a máquina E ela é uma grande bordadeira A máquina E é um negócio super difícil E ela faz cultura histórica Toda digitalizada É super legal Muito legal mesmo e, e essa mulher me segue, sabe? Tipo, ela gosta do meu trabalho. Ela me segue uh, tanto no, no pessoal quanto no Brazilian Baroness. Então eu fico assim nas nuvens, né? Que tipo, uma mulher dessa gosta do que eu faço, comenta as minhas coisas. É porque sinal que tá, eu tô indo bem, né? E uma coisa assim que eu fiquei impressionada é como tem preconceito com pessoas que fazem coisas à máquina ou que fazem, sabe, cosplay e tá fazendo costura histórica, é, recentemente ela postou agora nos stories dela, é, recentemente é, pessoas vieram falar pra Cristine, tipo, que ela não deveria costurar a máquina, que não era histórico o suficiente, não sei o que que, qual era a treta não. Mas, basicamente, estavam é, dizendo que pra fazer é, costura histórica tem que ser historiador e que tem que costurar é, na mão e tal. Nossa, ela deu uma resposta. Vou ver se eu consigo achar. Deixa eu ver se eu, se eu tenho. Porque às vezes até já saiu do ar, né? E eu fiquei assim... Não acredito que falem isso pra Cristine, sabe? Tipo, uma mulher que... Acho que o trabalho dela fala por si só, <risos> ela, é, ela é tão criativa, tudo que ela faz é maravilhoso, e ela também começou com cosplay, deixa eu ver se eu acho aqui. que eu mandei uma mensagem pra ela é, sobre isso, não, acho que ela já até tirou do ar, caiu. A conta dela é muito grande, gente, sério mesmo. E ela passa por isso, cara, e eu fiquei chocada. E aí, comentando com as colegas, eu converso com todo mundo, eu sou muito sou muito de boa, tá, gente? Se vocês quiserem um dia conversar comigo, por favor, venham. O que eu não gosto é de ficar dando consultoria via DM. Se eu fiz um vídeo e a pessoa tem uma dúvida, pergunta no vídeo, né? Mas, se a pessoa quiser conversar, jogar papo fora, fazer isso que a gente tá fazendo aqui, nossa, me manda uma mensagem na hora, me manda um áudio também. Porque muitas vezes eu tô com a mão assim ocupada. E aí, você me mandando no áudio é sensacional. Então, aí eu conversando com as meninas, falando que no Canadá isso acontece também, coisa e tal. E eu pensando, gente, no Brasil isso acontece demais, demais, demais, demais, demais. E eu consegui analisar. Um, algumas coisas, não sei se tá certo, né? Mas eu consegui a, a identificar algumas um, possíveis é, motivos para isso acontecer. Um deles é o que é A síndrome de vira-lata. Você não gosta de pessoas não formadas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 Ninguém pergunta qual é a formação delas, na verdade, não pergunta se elas têm doutorado, não pergunta se... quantos anos ela estudou, não pergunta delas. Não pergunta, mas... da brasileira pergunta. Será talvez porque vocês nunca viram uma pessoa negra falar disso? Fico pensando. Eu recebi umas mensagens muito interessantes de A pessoa perguntou, falou assim, que estava curiosa com meu, o com meu trabalho, meu projeto E eu até me animei, falei, opa, vou, vou explicar, gostei, né? Aí a pessoa perguntou, ah, você é formada em História? E eu achei aquilo muito interessante, porque eu fiquei assim, ué é, é, o, Todo o interesse do projeto é só saber a minha formação Num país onde a maioria das pessoas não tem formação acadêmica nenhuma eu achei muito estranho, e não foi uma, duas, três pessoas, não. Várias pessoas me perguntaram mesmo, no mesmo dia. Então eu pensei assim: tá rolando algum negócio? Tá estranho isso. É... E, e, e isso vem de outra suposição minha, não sei se é. Se é. Pode ser, né? Cidadão não, engenheiro civil formado. Cara, todas essas expressões elas são tão reveladoras. Elas desnudam de tal forma elas rasgam o véu da hipocrisia brasileira de uma forma inacreditável, né? Que o cara quer revelar que ele tem o que uma formação uh, superior. Né? no sentido de ensino superior e também, assim, quase que espiritualmente superior. E só se rebaixa, só se reduz. Né? E, e por quê? Porque o Brasil sempre foi um país exclusivista. O Brasil sempre foi um país que não quis dividir conhecimento, que não quis propagar os meios em que as pessoas pudessem ter uma educação. Então a educação, em vez de ser um direito, né, é um privilégio. E aí o cara quer exercer o privilégio de ter uma educação vou fazer do Eduardo Bueno as minhas, minhas palavras, sabe? Porque eu acho que o conhecimento se passa. E ele falou uma coisa muito lúcida uh, sobre isso, e esse acho que seria mais ou menos o ponto dois que eu identifiquei, que é o do elitismo, né? A pessoa que é formada, ela não são todas, óbvio, né? Graças a Deus mas ela tende a se achar superior, isso porque no Brasil o ensino sempre foi muito limitado. Enquanto na Inglaterra eles tiveram várias leis forçando a, a alfabetização do povo, e por isso os ingleses têm tantos livros, tantos diários, tantos tudo, porque se escrevia muito, se lia muito, cartas eram muito populares. né? Uh, então, se por um lado lá eles tiveram isso, e também um país pequeno em compensação, uh, comparação ao tamanho do Brasil, uh, o Brasil, por outro lado, sempre teve muito problema com a alfabetização. Tiveram vários projetos meia boca e que não funcionaram. E, no início, esses projetos eles eram limitados a apenas pessoas brancas. Negros não podiam aprender. Então, você consegue ver a minha cor. Né? É, isso, a gente está falando de assim, legalidade, pessoas negras que moram uh, na cidade, coisa e tal, mas a escravidão foi terminar mesmo? Se é que terminou, né? porque isso aí a gente ainda pode ser que debata um pouco, é, né? é, as pessoas nas áreas rurais, elas sempre ainda tiveram a mesma vida, talvez você não morasse mais numa senzala, mas você trabalhava na mesma fazenda, fazendo a mesma coisa, sabe, até o fim da sua vida. <risos> Ah, e a minha família não foi diferente né eles é, moravam na roça lá era lá no Carmo no Rio de Janeiro e e depois eu conto a história disso mas mas eu achei muito interessante porque ah, quando quando Eduardo Bueno fala sobre esse elitismo que é muito comum na... no Brasil, eu pensei, nossa, é exatamente isso. E... O Sérgio Cortella fala uma coisa muito interessante também sobre pessoas arrogantes. Conhece gente arrogante? Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece tudo, que não precisa mais aprender. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela já viu. Você fala de uma cidade, ela já foi. Você conta de um filme, ela já assistiu. Aliás, o arrogante costuma dizer o seguinte, tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Você escolha. Coragem, mas acima de tudo, precisa humildade. Humildade para saber que a gente não sabe todas as coisas. Humildade para saber que eu preciso estar permeável àquilo que eu tenho que alterar. Insisto, não é tudo que eu altero, mas aquilo que eu preciso alterar é preciso fazê-lo. Porque eu acho que isso de se sentir superior e tudo mais, é muito comum uh, desse elitismo brasileiro, de dizer que só eu sei, né, porque eu estudei, porque eu tive estudo formal, uh, porque eu viajei, eu fui para não sei aonde. Eu acho que ir aos lugares, com certeza, te ajuda a ter uma dimensão muito grande. O estudo formal, lógico, vai te abrir muitas portas, muitas, muitas, muitas, e vai te, te ensinar muita coisa. Meu Deus! Quando eu fiz minhas faculdades, eu aprendi demais coisas que eu jamais teria é, é, pensado. Porém... Eu poderia ter pego o conteúdo da faculdade e ter lido e ter feito uh, coisa sozinha, que foi o que eu fiz é, e adiantei vários, vários uh, matérias na minha vida. Você faz, você estuda por conta própria, você faz a prova, você passa. E vida que segue. Isso é muito comum. E aqui nos Estados Unidos também. Demais. As pessoas, elas estão uh, muito acostumadas, eu acho. Ou mais acostumadas a estudar sozinha, fazer é, as coisas independentes. Quem, quem pode, né? Quem tem dinheiro, lógico. Porque nem todo mundo pode ficar fazendo o que eu tô fazendo aqui, né? É, é um privilégio que eu tenho. Eu sei disso e por isso eu compartilho é, muitas das minhas coisas, na verdade todas, praticamente, eu faço gratuitamente, tá sempre com molde disponível na internet, um, eu sempre respondo os comentários. Se você olhar os meus vídeos, bota um, faz um teste, bota um comentário agora, quando terminar o vídeo, num vídeo anterior, bota assim, um, um super velho, vê quanto tempo eu levo para Fica de olho nisso. Cara, eu respondo todo mundo. Eu sou super acessível, porque eu acho que tem que ser assim. Se eu tiver tempo, eu vou fazer isso. Porque as meninas grandes fazem isso comigo, entendeu? Me dão um, um auxílio, um carinho. E muitas e muitas e muitas vezes, cara, a gente não tem ninguém do hobby da gente que, que goste, que entenda... E por isso eu criei com alguns colegas é, um grupo, no, um não, vários, né? Nós temos vários grupos no Instagram, quem quiser participar é super bem-vindo. Os grupos têm assuntos diferentes, de temas, né de épocas diferentes. Então, se você quiser é, falar de qualquer coisa e tudo mais, é, nós estamos aí, me manda uma, uma mensagem... Sei lá, conversa comigo lá Que a gente coloca você no grupo Tem grupo pra Vitorianas uh, Eu criei agora um novo Tem sempre uns nomes bobos Assim, legais é, Pra fazer Eduardiana, é, caravana eduardiana Nós temos o Bonde das Barrocas Nós temos o Vai de Viking uh, Nós temos o Muy medieval <risos> Eu adoro isso é, e às vezes tem outras hashtags também, sabe? Cada pessoa cria uma também. E nós fazemos desafios, é, que todo mundo pode participar, uh, a gente se ajuda, se anima, uh, uma compartilha a outra, e é muito legal, muito legal mesmo. E também nós temos a Associação de Costura Histórica Brasileira, que nós fazemos trocas de livros, de bordados, né? Tá tudo começando, é, porque acho que muitas das coisas, sei lá, o Brasil acabam sendo um pouco fechadas, né? Mas tá sendo legal, tá tendo, tá? É só o pessoal participar. E quem quiser participar, é, puder né compartilhar conteúdo, chamar o pessoal, sem rivalidade sem mesquinharia tá por favor nós queremos pessoas é, do bem pessoas que, que queiram iluminar nossas tardes com coisas leves nós não queremos mais negatividade já já tem bastante a vida é curta então assim se for para você é, ficar só criticando, reclamando de, de... por favor <risos> né? tem várias pessoas que estão que enfrentando barras mesmo depressão, momentos super difíceis e a costura histórica está sendo uma válvula de escape deliciosa para que a gente é, aprenda mais sobre o Brasil a gente faça essa religação, digamos assim, uh, com parentes, né, com tempos passados, enfim. É muito legal você é, ter acesso a objetos um, que, assim, uma outra pessoa utilizou uh, em outra época. Eu acho isso sensacional. Então, é, nós temos sempre que é, pensar no que a gente fala para que a gente não desmotive, é, nossa, saúde luz, para que a gente não desmotive outras pessoas que estão iniciando. Eu quero ver crianças fazendo, eu quero ver adultos, senhoras, eu quero que seja acessível, eu quero que chegue nas pessoas. Você não precisa ter um doutorado para fazer e você não precisa ter um doutorado para para poder gostar disso, você pode simplesmente gostar. Lógico que é, você não vai usar é, determinadas coisas sem ter, sem você fazer uma pesquisa. Por exemplo, é, sei lá, uma receita de tinta vitoriana que leva arsênico. Bom, pra começar, eu nunca daria essa receita aqui, porque, um, você não ia conseguir fazer, dois, se conseguisse, meio, meio penso isso, e eu não, não me envolveria com isso. Mas digamos que alguém dê essa receita. Uh, eu acho que você não deveria fazer, porque é um veneno, né? Mas se a pessoa quer fazer e quer testar, e tem coisas que eu quero fazer e testar que não são seguras... <risos> Não são seguras mesmo. E, e depois eu conto pra vocês o que que é, que eu já tô rindo, porque eu sei que eu já tô meio encaminhada nisso. Eu vou te falar, não sigam o meu exemplo. Mas eu sou uma pessoa adulta, e eu gosto de ver pessoas tentando coisas que... <risos> que não deveriam tentar, mas que alguém tem que tentar, cara, porque se ninguém tentar, a gente nunca vai saber <risos> como é que era, entendeu? É, eu tenho colegas meus que... eu mal de medo daquilo, vou dar um exemplo deles, que tem muito cara que faz isso. Aqui eles fazem recriação histórica uh, de guerras, né? E técnicas de, de guerra também, eles estão estudando... Uh, os equipamentos, as técnicas, etc. Então eles, eles recriam pra ver como é que. tentar entender como é que era. Um, e uma das coisas que eles fazem, e eu fico aterrorizada, é, é. atirar com canhão e atirar com mosquete. Gente, aquilo pode te deixar cego, cara. Você tem noção disso? Um colega meu, ele foi numa viagem, ele é consultor. Uh, ele tem livros e tal. Mas ele tem... Não sei se eu posso falar dele aqui. Porque eu, eu, porque eu não sei se... Ele vai publicar o vídeo tão cedo. Mas enfim. Uh, ele foi uma viagem. E só fez isso. Deu tiro de canhão. E Mosquete gravou um vídeo e tal. Depois se o vídeo for ao ar. Enquanto... É, eu tiver aqui Eu tiver editando isso Eu vou colocar o, o vídeo para vocês verem É o Lord Rivers Muito legal o trabalho dele Vale a pena, quem gosta de guerra Umas coisas mais assim É importante ver para conhecer né? E ele fala também Várias línguas, se você não souber inglês Pode perguntar De repente em outra língua Que ele pode ser que consiga responder Eu não sei todas as línguas que ele fala é, então é isso, gente. Eu espero que vocês... Eu vou continuar abordando aqui, mas eu acho que o vídeo ficou muito longo. <risos> mas eu espero que vocês tenham carinho umas com as outras. Uh, espero que não fique essa porteiragem, né? <risos> que é gaykeeping. Uh, que é super errado a pessoa ficar ditando em regras, essa cagação de regras. Nossa, eu sou totalmente contra isso. Um, eu acho que vocês têm que ir mais a fundo um, nas pesquisas, sim. Quem puder é, entrar em contato com, com... Gente, conversem entre si, entendeu? É, eu entro em contato com os eus e os caras me respondem. Então, se você estiver fazendo um projeto de pesquisa sério eles vão te responder também, sabe, não tem por que não te responderem. Uh, talvez você precisa ter um portfólio um pouco mais... Uh, como é que eu falo? É, talvez você tem que ter um portfólio um pouco mais polpudo, digamos assim, mas sei lá, isso é comum. Então, eu mesma, é, falando um pouquinho... É, é tão difícil falar de si mesma sem ficar totalmente arrogante. Eu não gosto. Você pode ver aí também que eu não sou de fazer isso. Um, sei lá, eu acho... Eu acho que não precisa. Mas... É, é muito difícil falar de si mesmo sem... Sem parecer que assim que a pessoa tá se achando, sabe? Eu acho. Eu acho muito difícil. De, de me elogiar, de coisas assim. Nossa, eu acho muito complicado. Então, eu fiz trabalhos para grandes empresas, como Disney, eBay. Inclusive, eu fui até convidada lá na sede do eBay. Uh, mas o que que eu fiz? Nossa, eu fiz tanto trabalho para cliente. Ah, tá. É, uma coisa que eu, que eu achei legal... É, fiz é, estágio em ateliês uh, foi bem legal aprendi muita coisa inclusive uma técnica que eu aprendi nesse estágio no ateliê quando eu tinha, sei lá, 16 anos uh, 16, 17 anos eu usei na última capa que eu fiz é, mas o que... Mulage também aprendi com esse mestre maravilhoso. Um, também estagiei em escola de samba. Muito legal. Aprendi, nossa, aprendi muito figurino quando eu tinha 19 anos. Infelizmente, não consegui fazer mais curso na época porque era fechado só para alunos de determinadas áreas. Então, é super fechado isso no Brasil. Não sei por que... que... O que, que fazem isso? Tanto, tanto mistério. Aí depois não tem ninguém para trabalhar na área, não tem nada, não tem um ajudante. Olha, também não dão estágio. É, as pessoas ficam numa competição maluca de achar que o aluno vai roubar ah, o posto do mestre, sabe? Não, não é assim. Isso é resquício de uma mentalidade colonial, sabia? É, na verdade, bem diante disso, é, os métiers, as artes é, desse tipo, sempre foram sacratíssimas. Então, é, as pessoas escondiam né, as coisas que, que elas aprendiam e faziam. A, a França foi um dos primeiros países a escrever, e isso foi no século XVIII só escrever sobre o artesanato em detalhes, em detalhes a arte do artesanato, né? Um, o cara historiador <risos> que não era formado em história, ele ia no, no barracão da da arte que fosse, Tem, são ah, agora eu não sei, uns oito livros, praticamente, é, descrevendo a arte, em que ele está analisando, né? Aí ah, você tinha várias. A arte do peruqueiro. Eu estou falando dos livros que eu tenho, né? A arte do peruqueiro, é, do trabalho de plumas, um, do afaiate, é, do... É, cur... Não sei, do curtumista? Quem faz curtume em couro? Uh, não sei o nome. <risos> uh, mas o quê? Do, do costureiro. Uh, e costureiro e alfate tinha diferença. É... Do oleiro. Do cara que faz cela de cavalo. Inclusive, achei isso estranho. Não sei porque que era especial. Uh, aliás, não sei não, sei né mas, porque era uma coisa diferente, mas eu achei interessante que não era o cara que faz couro uh, enfim esse foi um dos primeiros a se preocupar em como as coisas eram feitas né? o processo de criação e uh, meio que colocar umas regras mínimas né? Pra, acho até para que a população respeitasse é, e não comprasse gato por lebre né? porque falsificações tinham muitas, etc então é, ele escreveu o básico, ele não era ele, assim um, dois que escreveu porque eram vários que escreveram esses, esses livrinhos são livrinhos bem pequenos e era feito a mando do rei, inclusive. Ai, gente, esqueci agora. E ele observava o que as pessoas faziam, né? qual era o, o tipo de artesanato que eles faziam, a arte do artesanato, e tentava descrever como isso era feito. E muitos dos moldes e etc. nós temos é baseado é, nesses textos que. É, que na época é, Foram feitos Esses relatos né, Que ficaram pra posteridade Graças a Deus alguém <risos> Alguém sentou escrever sobre isso Porque precisava, né Então é isso, gente O que eu quero dizer é que Eu sou uma apaixonada por história E eu espero que você também seja apaixonada por história uh, Eu acredito que o meu canal vai ser uma ponte, ou pelo menos é isso que eu tento fazer, uma ponte para que as pessoas se apaixonem por história e recriação histórica, cultura histórica e educa educação em geral. Eu espero é, poder dar acesso a pessoas que não têm esse acesso, que nunca viram, nunca não tiveram oportunidade, né? como eu não tive oportunidade crescendo, Uh, de estar envolvida num grupo que, por exemplo, agora eu estou nesse grupo de recreação histórica aqui dos Estados Unidos, é né? uma coisa que eu não tinha acesso quando eu morava no Brasil. Então, nós estamos levando isso para o Brasil, uh, fazendo esse intermédio, digamos assim, internacional, Brasil. E não sou só eu, se vocês quiserem conhecer o pessoal o convite está feito né para você participar do grupo um, e é isso todo mundo pode fazer todo mundo pode se divertir isso é para ser para todo mundo todo mundo do mundo pessoas de todas as raças todas as etnias todas uh, todos os graus de escolaridade uh, pessoas que que queiram se divertir, pessoas que queiram um, ajudar a passar informação e que queiram aprender. E eu te peço que se você gosta de gente assim, participe, enalteça quem você acha que tem que enaltecer, né? Se você acha que uma pessoa tá fazendo um bom serviço, compartilha o vídeo dela, não precisa ser o meu não, compartilhe o vídeo dela ou dele, né? É, porque é assim que a gente começa A revolução no Brasil Fora do Brasil Isso já acontece Já tem Então é, Compartilhe eles também Mas participa também de, Da recriação histórica feita no Brasil De brasileiros Para brasileiros tá? Obrigada gente Depois eu mostro para vocês como é que ficou Tchau, tchau